Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da sua semana, mas em clima de copa <risos> Sim. Hoje é dia de rolê aleatório com os parça E esse aqui é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Quer mandar suas perguntinhas pra aparecer? Links estão aqui na descrição, é só entrar e deixar sua perguntinha Vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas oi, o Kaiba Chopperino, como vimos com Kaido, os dragões têm a capacidade de gerar fortes ventanias e influenciar o clima. Dragon significa dragão, e em todo lugar onde ele aparece há uma forte ventania. Será que é de fato uma Akuma no Mi ou é de uma raça especial que pode controlar esse elemento? Porque os lunarianos. Conseguem gerar fogo Os homens peixes Conseguem manipular a umidade E os minks Conseguem gerar eletricidade Cada uma dessas raças Pode ser representada Por um dos quatro deuses o Deus do Sol, Joy Boy, representando os Lunarianos. O Deus da Terra, representando os Homens Peixes. E o Deus da Floresta, representando os Minks. Sobraria, o Deus da Chuva e a raça do Dragon poderia ser representada por ele. É interessante a sua pergunta. O finalzinho aqui, eu fiquei pensando como os Homens Peixes poderiam ser representados pelo Deus da Terra. Né? <risos> como assim? Né? Só que tem uma coisa que muitas pessoas esquecem. Que é aquela estátua de Vert. Lembra? Que aparece lá em Skypiea. Aquela estátua da divindade deles. verde para quem não sabe. Em relação ali pro o pro, pro povo do céu. Seria o mar azul. A terra mesmo. E se você olhar bem essa estátua adorada pelos Skypians ali. Ela lembra bastante um homem peixe. Então acho que essa coisa do deus da terra. Faria sentido até porque. O sonho geral. Que envolve os homens peixes. É eles poderem subir a superfície e viverem. Como um igual, gostei dessa conexão aqui que você fez, nem sei se você estava ligado quanto a isso Mas Vert é uma forte dica de que os homens peixes podem sim ter algo a mais relacionado a essas divindades Agora falando do Dragon, ele poderia ter um poder inerente como as outras raças, um poder ligado... Ao vento? Bom, eu acho que aí o Luffy também teria que ter esse poder e não vimos nada parecido. Poderia ser uma Akuma no Mi de um dragão? Poderia, mas o maior problema que eu vejo nisso ensina né, nem poder nem nada. É repetição do animal. Já temos o Bomonosuke, já temos dois dragões né, na história. Então, já temos essa repetição de fruta acontecendo com o Momonosuke, que teve até um certo engajamento interessante, os dois dragões lutando entre si. Agora, o Dragon chegar com um poder muito parecido, que cria somente vento. Lembra que o Kaido, ele controla basicamente quase todos os elementos. Ele faz o vento, ele faz o fogo, ele faz eletricidade. Então, somente o vento não daria uma conotação tão interessante para o Dragon ter a fruta de um dragão somente para isso. Qual pode ser a fruta do Dragon? Pode ser diversos, pode ser fruta amazoa mítica Pode ser uma fruta Uma rito-rito de alguma divindade Eu acho, eu sou bem pé no chão quanto ao Dragon Que a fruta dele, sem dúvida, vai ser a Logia do Vento A fruta que não apareceu ainda E faz total sentido Lembrem o quanto eu sempre falo, ó, oh, falta... Falta duas frutas aí para parecer de mais relevância no, na questão de elementos. Uma era a da madeira, né, que apareceu com uma fruta da floresta, do Green Bull, foi confirmada. E a fruta do vento, que ainda não apareceu, que eu acho que sim é a fruta do Dragon. Mas nada impede do Oda chegar e falar, não, ele tem uma Zoan mítica de uma divindade muito parecida ali com o Joy Boy. Eu falo bastante, né? <risos> Mas que ideia pra vocês fazer teorias disso aí. Lucasques, se alguma Akuma altera o fator linhagem do usuário Faria sentido que seus filhos descendentes tivessem pelo menos uma parte do DNA alterado, certo? Teria Momo e Hiyori alguma peça do DNA da fruta da Toki, Ou até mesmo o algum fragmento da Gura Gura no, Mi no seu DNA? Vocês querem viagem no tempo, né? <risos> Mas respondendo a sua pergunta, Lucas Não herda O maior exemplo disso, bem simples Até que você vai falar, putz, é verdade, não tem como, né? É a Big Mom, Big Mom tem... 835 filhos, nenhum herdou nenhum fragmento dos poderes da alma Kaido com Yamato, também não vemos Yamato né, herdando nada que combine com a fruta do Kaido Inclusive usa o poder do gelo, coisa que não vimos o dragão utilizando Então o filho não herda nada em relação a Akuma no Mi Interessante né, apesar de alterar o DNA Pode ser aqui, entramos aqui naquela coisa da alma talvez, tenha uma conexão um pouquinho maior Só que tem um ponto interessante aqui, que eu queria adicionar sobre uma coisa que me incomoda até certo tempo, sobre alguns dos D's usando poderes de outras Akumas no Mi, como já aconteceu. O Luffy, o Lao. O Lao usou o poder do coração lembram? Ele conseguiu fazer um poder exatamente igual do coração Como isso é possível com a sua Ope Ope no Mi? Ele silenciou a Big mom exatamente como o Korachen fazia. Luffy usando fogo. Não faz qualquer sentido, entre aspas, tudo bem, ele é o Deus do Sol, mas não faz qualquer sentido disso funcionando com a fruta da borracha. Sempre falamos que é atrito, que é alguma coisa, mas como é que tem atrito embaixo da água? <risos> pode ser algo relativamente, realmente, Deus do Sol, beleza, pode ser. Mas talvez os D consigam de alguma forma replicar poderes de outros frutos. Como isso funcionaria, não sei. Não sei nem se o Oda vai pra esse caminho. Mas é um fato curioso, guardem esse ponto aí. Barba Negra tem duas Akumas no Mi, ele é um D. O Lau conseguiu replicar é, o poder do coração que eu achei... Não só isso, né? O Lau também consegue fazer choques ali, meio que em uma escala menor. Eu sei que a fruta dele é a fruta suprema. E temos o Luffy aí, utilizando o fogo, que não pareceu ter nenhuma colotação quando vimos Nika surgir. Não é verdade? Ele fez o quê? Ele emborrachou raio. <risos> Como é que o Hulk então funciona? Pode ser algo do Ace? Ele tocou no sangue do Ace ali quando o Ace estava morrendo e aquilo passou para ele? Um fragmento da sua alma? Tá ligado à vontade herdada? Os des podem utilizar dois tipos de poderes? Não comer duas frutas, mas quem sabe herdar outro tipo de poder por conta disso? Interessante de se pensar, né? Guardem essa informação aí que pode acabar tendo uma certa relevância mais à frente na trama. De perguntou o seguinte, Dom Frix poderia ser o verdadeiro pai do Gon? Logo após a menção do nome do Dom, além da ideia dele ser imortal, viver bastante, começa o capítulo que o Gon volta pra vila dele e comenta com Amito que o Jin é legal, mas não parecia um pai, sim um tio que ele sempre ouviu falar, pode ser viagem, provável, mas a questão é que o Jin realmente não tratou o Gon como filho, quase como se não enxergasse ele. Comum. É uma excelente pergunta, D. Pra quem não se lembra, o Dom Freaks ele parece ser o um ancestral do Jin e do Gon. E ele vive lá no continente escuro escrevendo um diário de viagens. E o primeiro livro surgiu há cerca de 300 anos atrás. Ou seja, ele provavelmente está comendo o arroz nitro, que dá uma longevidade. E está ali vivendo. Deve ser um monstro, deve ser o Raizen do mundo de Hunter x Hunter. Sabe o, o pai do Yusuke ali? Eu acho que o Dom Freaks vai ser sinistraço. Pode ser ele realmente o pai do Gon? Eu não sei, assim, porque foi muito cantado. Se ele fosse, não teria por que esconder isso. E o Jin, ele tenta falar sobre a mãe do Gon. Ele também diz que se ele quiser ir atrás... Por que, que o Jin trata o Gon desse? Porque o Jin... <risos> porque é um vagabundo. É isso, ele não queria ter a responsabilidade de cuidar de um filho e deixou lá com a Mitô. Mito. <risos> Mas se ele não fosse pai de verdade, eu acho que ele falaria ali naquela fita que ele deixou gravada pro Gon E eles tiveram uma conversa legal, até se entenderam e são bem parecidos Pode ter uma herança vinda do continente escuro relacionada ao Gon? Pode sim, principalmente quando vemos ali o Gon adulto, quando o Nen do, do Gon começa a vazar, parece aquela malícia, aquela aura negra que não vimos ninguém utilizando na série. Eu sei que pode estar relacionado a todo esse exorcismo que foi feito para recuperar o Gon de volta, ou com Nanika usando um poder especialista para curar ele. Mas você vê que desde a transformação de Pitou até ele atrofiar, tem essa coisa assim saindo dele como se fosse é, uma aura negra que simplesmente desaparece quando ele é curado. Pode acabar tendo, o Togashi gosta dessas coisas de ancestralidade, de seres poderosos. Eu acho que ele vai ser somente um ancestral, tá bom? Mas não dá pra descartar a ideia de que, sim, ele teve um filho e mandou embora aqui pro continente humano para não correr os riscos do continente escuro. E o Jin acabou adotando, até porque tem aquela cena do Jin montado em um dragãozão que não parece ser no mundo humano, afinal o dragão é enorme e tem aquela árvore do mundo Logo ao fundo, que parece bastante a que vemos no mapa do continente escuro. Então o Jim pode ter ido já para o continente escuro de forma ilegal, sem ninguém saber. Léo, recentemente eu comecei a ler o arco de Holy Cake Island, no capítulo 829, página 17. A Big Mom agradece ao Jim B por tê-la dado um poneglyph de presente. Que poneglyph seria esse? Olha que legal. Esse poneglyph foi aparecer na história de capa do Jim B, onde o Jim B ele está... Navegando pelos mares ali Ele acaba chegando numa vila e começa a ajudar aquele povo Porque destroços estão sendo jogados Do mar em cima da ruínas Mesmo, ruínas antigas Jogadas na cidade O Jinbei mergulha e é lá que ele encontra o Adatsumi Que aparece na série Só que ali no final também ele consegue dessas ruínas Retirar um dos poneglifes poneglyph que ele entregou Para a Big Mom Por isso que eu falo galera, história de capa É muito importante porque ela conecta Pontos interessantes da trama, como o Caribou foi parar em Wano, foi uma história de capa do Jazz Drake que pegou ele, capturou ele, levou ele para entregar para o Kaido para ganhar as graças dele. A história do capa do Enel que não foi animada, eu acho um absurdo total porque parece ser a história de capa mais importante da trama que tem uma conexão direta com a trama, com os acontecimentos finais. Poderiam fazer, sei lá. Um especial animado seria bem interessante, né? Um ova, dois especiais, dois episódios. Em vez de colocar filler, em vez de ficar colocando flashback. Mas é isso, o poneglyph que o Jinbei entregou para Big Mom, ele achou numa história de capa, tá bom? Lucas Gustavo, poderia no fim da série o Barba Negra usar todo o poder da Yami Yami no Mi no suposto eclipse planetário e assim criar apenas uma única sombra de todas as pessoas do mundo? E em sequência, fazer o uso da fruta do Moria para pegar essa sombra e colocar no suposto corpo guardado sob o chapéu de palha gigante Mary Joyce? Olha que legal isso, eu não tinha pensado de forma alguma e eu gostei bastante, virou meu canon, Lucas. Adorei isso daqui. Olha só, galera, essa coisa do eclipse planetário, é, pelo menos é uma ideia que eu sempre tive, sempre compartilhei com vocês aqui, relacionado ao globo de Ohara. E como eles têm essas profecias para os tempos atuais, como eles fizeram isso? Por conta da astronomia. A astronomia você poderia prever várias coisas que aconteceriam na Terra, isso incluía alinhamentos ...de planetas, então talvez um eclipse estivesse anunciado para acontecer nesses tempos presentes... ...e uma das coisas que o Barba Negra queria Yami Yami no Nomi... ...era para poder usar esse eclipse e ter a escuridão total tomando o mundo. Só que aqui o Lucas, ele foi além e eu gostei muito dessa ideia... ...porque ele tem um interesse na fruta do Moria, só que a fruta do Moria... ...ela é uma fruta em questão de limitações... ...porque você não pode reviver o corpo do Barba Branca e usar seu poder... Você precisa de uma sombra tão poderosa para fazer aquele corpo chegar próximo disso. Si. Onde você vai conseguir? Isso é muito difícil. Então, por isso que a fruta do Moria tem essa limitação. Agora, isso aqui faz muito sentido. No eclipse total, caso aconteça... Usar a fruta do Moria para condensar a sombra de todas as pessoas do mundo em uma só e colocar nesse suposto corpo que pode ser o tesouro de Mary Joyce. Imaginem o poder dessa entidade. Rosa Pecado, qual a história desse Godzilla, além do um mangá do ícone do canal? Conte-nos um pouco da história dele e o seu nome. <risos> a origem dele. Ele é o mangazilla. Sim. <risos> Ele é o mascote do canal. Quando eu comecei. A falar sobre mangás e animes. 2014 aqui no Youtube. Eu já me considerava uma pessoa assim mais velha. Né? Tinha aquela visão de. Pô a galera tá mais jovem ali. Mas não né. Eu sei que vocês têm uma idade muito próxima de mim. Eu tenho 19 anos. Eu sei que vocês têm 19 anos também. Mas eu sei que vocês também são uma galera mais velha. Que, que envelheceu. Que curte animes. Que sabe. Vai viver isso pro resto da vida de vocês. E eu sempre tive essa coisa de eu ser um dinossauro. Dos animes e dos mangás, porque eu comecei basicamente ali na manchete, 94, meu primeiro mangá foi Lobo Solitário, de 89 Primeiro mangá que saiu no Brasil, eu ganhei do meu pai, odiei obviamente, porque era preto e branco Eu catei pintei tudo, nem sabia que era um mangá, nem tinha esse nome E aí eu sempre falava, pô eu sou um dinossauro mesmo né meu, tem que me atualizar E aí foi dinossauro, dinossauro, eu precisava de um mascote pro canal, eu falei, bom qual dinossauro mais icônico aí? Temos o Gojira. Então vou catar o Gojira e colocar de mascote no canal. E assim nasceu o Mangazila. Legal, né? Carlos Moraes. Acha que o tesouro Piece pode ser algo que precise de outras peças ou pieces para funcionar? umas as três armas ancestrais, por exemplo. Shirahoshi não havia nascido. Daí o Roger Hill, porque percebeu que se esforços chegar logo na ilha final, contrastava com a necessidade de esperar uma arma ancestral nascer. Além do que Big Bom disse que parte do One Piece estava em Wano. E sabemos que Pluton está lá. Então o que você acha? Sim. Eu acho que é o, o meu pensamento principal é esse, da grande parte da galera também, de que as armas ancestrais em si são necessárias pro tesouro One Piece funcionar, e são as partes que faltam. E a parte que a Big Mom falou, realmente tem um, um One Piece, um pedaço dele, está aqui em One, eu não consigo ver outra coisa que não seja Pluton, que tem uma... Uma referência muito grande de ser o catalisador para acionar o tesouro One Piece. O Roger perguntou sobre o Shira Roxo quando ele ia nascer. Faz muito sentido, galera. Que as três armas ancestrais precisam sim estar alinhadas para que o tesouro funcione. A questão é, se Uranus for daquela coisa de ensamar que destruiu o Luluzia, como eles vão conseguir pegar aquilo lá, né? Essa é a grande questão. Talvez o Vegapunk consiga replicar... Uma arma ancestral, usando cola do Frank, <risos> faz uma cópia de Uranus e aí eles conseguem acionar o tesouro One Piece. Que eu ainda acho que é o sol que o Vegapunk busca aí para alimentar a fonte de energia que ele busca para alimentar tudo. E para fornecer tecnologia para o mundo inteiro. Um reator de fusão nuclear. Matheus Souza, já sabemos que o próximo filme de One Piece até o momento será chamado Rocks God Valley. Você acredita que já podemos concluir de todos os filmes de One Piece a partir do Décimo, os Pro World serão de conteúdos cortados do mangá? Esse Rock's God Valley foi uma brincadeira de 1 de abril, Matheus. Não existe esse filme. de 1 tá de abril, fizeram até um teaser disso, acho que foi até o Arthur, da Libra of que fez essa brincadeira e acabou meio que viralizando, mas... Não tem nenhum filme dos Rocks anunciado por enquanto. Ainda tão curtindo os lucros do Red, duvido que tenha. Eu duvido inclusive que o Oda deixe fazer um filme com a parte tão relevante da trama. Dessa forma... Ele colocaria certamente um contexto... Um pouco de fundo de God Valley... E a, respondendo a sua pergunta... A parte de Strong World... São conteúdos cortados? Eu acho que não... Mas eu acho que o Oda... Ele consegue adicionar certos elementos... Do canon nesses filmes... Como aconteceu com Stampede O um nome romanizado... de Love Tale... Como aconteceu agora... Com o Shanks... Que foi achado dentro de um baú... Lá em God Valley... Isso é canônico... A outra personagem canônica... Mas a ambientação de certa forma... Não é canônica. Agora, esse filme é Rocks God Valley, 1 de abril, tá bom? <risos> Diogo Loblé, se o ovo no navio do Roger pode ser mesmo a cidade de Egghead? Eu gosto dessa possibilidade. Se o Vegapunk fugir com o Luffy da ilha e a ilha se fechar em ovo, teremos um ovo no navio do Luffy. Seria bem legal. Eu acho, galera, que pode ser essa explicação sim do que era o ovo no navio do Roger. O robô gigante atacou o Mario há 200 anos. E o Vegapunk disse que os cientistas do próprio governo eles esconderam esse robô, mantiveram ele em segredo para que, né, os Gorosei, os, os nobres mundiais, não caçassem eles. Porque eles queriam estudar essa tecnologia misteriosa. O Vegapunk, ele chegou muito depois, no governo mundial, quando ele foi capturado. Então temos um gap de o que aconteceu com a ilha de Egghead. É uma ilha futurística. É uma ilha 500 anos à frente do tempo. É uma ilha do futuro, como o Vegapunk diz. Então se é uma ilha altamente avançada tecnologicamente, por que não ela não consiga se guardar... Dentro de um ovo. E é isso que o Roger tinha. Então aí Leghead seria o ovo no navio do Roger. Contendo toda essa tecnologia. Ao qual hoje o Vegapunk usufrui dele. Então guardem aí. Se o, <risos> se o ovinho se fechar ali. Vai parar no navio do Luffy também. E aí sabemos realmente o que é o ovo no navio do Roger. Eu pelo menos gosto dessa linha de raciocínio. Enzo Braz. O que aconteceria se uma pessoa roubasse o livro de Kuroro Lucifer? Essa pessoa poderia se tornar a nova portadora do livro Skill Hunter. Já que... Foi um ladrão que conseguiu roubar o ladrão especialista Na verdade não, porque o segredo do bandido, o livro do Kuroro, ele é conjurado Então se uma pessoa roubar, ele simplesmente estala os dedos e faz desaparecer É uma habilidade, nem não uma coisa física, literalmente Ele conjura o livro e pode utilizar Por isso que ele é um especialista Ele tá bem do ladinho ali da conjuração, né, E da manipulação e Ele consegue usar todas as categorias de uma forma bem interessante Mas é conjurado, então não funcionaria alguém que tá roubar o seu livro e é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, faz o quê? Deixa um likezão aí. Deixa um like e manda sua perguntinha também, tá bom? Até a próxima. Eu por assistir. Fui.